Fala galera, beleza? Aqui é o Enei Card seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É... Antes de falar qualquer coisa, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito Você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos Pois o conteúdo pode e será interessante para eles também E lógico, como você vai gostar desse vídeo, já deixa seu like, tá bom? E o assunto que eu tenho para falar hoje é Será que compensa é, trabalhar ainda divulgar os links no Facebook? Né? É, também quero te pedir que eu vou deixar no link da descrição os cursos é, que eu recomendo para quem se interessa que é, quer fazer parte do mundo do marketing digital. Tá? Eu vou deixar três cursos que eu, são os três que eu fiz, tá? E eu quero recomendar eles a você. O link está na descrição, hein? Tá? É o seguinte é, antigamente né ah, antigamente que eu digo é, 2015 16 e 17 é compensava muito se trabalhar com o facebook né é promovendo links e afiliado você não era bloqueado né é e você conseguia fazer assim algumas vendas eu mesmo consegui fazer Algumas vendas através uh, dos grupos, né? E é, é uma tarefa árdua, trabalhosa, né? É, mas que para muitos compensa. Eu acho que não compensa, né? Mas cada um é cada um. E existe uma fixação das pessoas acharem que o Facebook é o, é o ápice da, da vida terrestre. Na verdade não é, tá? É, existem alternativas para você trabalhar como afiliado Principalmente se você é afiliado iniciante né, nesse mercado é, Eu tenho para dizer para você que existem outras alternativas para você Divulgar o seu link de afiliado Talvez com muito mais qualidade do que no Facebook tá? é, O Facebook mudou muito, né? mudou muito a filosofia Mudou muito a sua, as suas regras e hoje em dia praticamente o facebook é um lugar de navegação apenas né se você tiver um produto físico alguma coisa que dê para você vender e entregar uma coisa usada ou semi nova você pode usar hoje o marketplace tá? Né? que te dá a possibilidade de trabalhar com os grupos é produtos da monetize com é, é, produtos alguns produtos físicos é impossível se trabalhar no Facebook porque muito provavelmente você será bloqueado por causa do link o mesmo acontece com alguns links da Hotmart e alguns links também é, de outras empresas né, que por uma questão de política ou não é, também são bloqueados no Facebook então hoje em dia se trabalhar no Facebook hoje é praticamente nulo, é um trabalho jogado fora. É, mas eu não vou aqui te dar opções, porque eu vou fazer outros vídeos mostrando as opções mais interessantes. O que eu uso hoje para promover os links e a forma que eu uso é muito simples. É, eu faço um vídeo para o YouTube, eu tenho meus canais no, no YouTube, o mesmo vídeo que eu faço lá, eu só edito ele é, e coloco... É, no, no facebook na minha fanpage que eu tenho algumas fanpages né então eu coloco na minha fanpage e em vez de colocar o link de afiliado eu coloco é, o link do do meu whatsapp e o link também a do Manichat, né? que aí você não é bloqueado no ManiChat eu criei lá uma sequência de mensagens né? então a pessoa assiste meu vídeo se ela se sentir interessada clica no link do manchat eu dou um e-book grátis para ela e ela entra na minha sequência fazendo a, a compra ou não se ela não fizer a compra ela está dentro da minha é, base de, de leads dentro do Messenger também que é uma boa porque você pode trabalhar isso posteriormente e eu tenho trabalhado posteriormente, tá? hoje em dia é o que se dá para fazer com o Facebook tá? infelizmente é, o alcance caiu muito né? E eu prefiro usar as outras formas automatizadas, que são muito mais vantajosas, mas isso é um assunto do próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, beleza? É isso aí, se você quer saber mais aí sobre é, como trabalhar com marketing digital, os links dos cursos que eu recomendo estão no link da descrição, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor, um grande abraço e até mais!